Esse é esse u es, Eso es. Pai, quando eu vou ter a minha skin? Ué? Tem já? Não, a, a, a minha foto do Fortnite. Ah! Quando eu vou. Demorar, tenho... filho. É, é quantos meses falta? Ixi, filho. É que eu já tiver adulto? É. Alô? Alô, eu não lembro quem é mesmo. Quem é mesmo? Eu volto. Tem que pôr ah, Ô, que... ah, que... oh, só segue. Ô, <risos> <risos> vai lagar? Ou vai lagar porque assim. Só segue. Ô, oh, gente, oh, oh, gente, depois dessa partida de vocês jogarem, é... É renegade, eu não lembro quem era ela. Renegade? É. Renegade. Renegade, cara. Não, quem é essa skin? Que skin? É, ela é aquela skin te. É depois do passe, é depois. É, não sei. É que, é que ela é de fogo. A Renegade de Fogo. Ah, sim. Então, quem é ela? É o Vitor, que acabou de cair. Porque ele caiu. É porque você não tem skin? Ué, porque eu tô jogando há pouco tempo. Hum. É, vocês já terminaram? O que vocês estão jogando? O campeonato Do. do da coisa? Eu nada coisa, ah, que Pelo su... amor de Deus! Do nada! Só fui editar. Eu volto. Aqui, ó, eu já aceitei. Okay. Aqui. Não, não se aqui. Ah, porque o Aqui. por que o saiu? Ele estava me convidando. Ele estava me convidando, alguém dele estava me convidando. Eu disse, tá. Será oh, oh, Aê. Como o nome desse daqui? É o Felipe. Felipe. Oi. Ô Felipe. Oi. Tu pode quitar por favor? Posso? Quinta aí. Tô voltando com o lobby já. Ah, eu vi que tu Se te ver no meu canal. Né? Uhum, é, é, é por causa de eu vir lá de, é, é, Eu tô vendo você aqui Olha mãe é, tá aí. Mãe, por que, que você tá mexendo? Que dança? Uhum. Que dança? Quer jogar o que? Dupla? criativo. Olha, ele faz barco isso Uh, du... não, não, dupla ah mas não, eu não quero escarte Ó, se, te... ah, se você quiser pode pôr empilho ou escarte O que? Se tu quiser pode pôr em tio ou escarte Ou mando o que é tio? Ah, ah. É quando pode... é você quer? Tem? Eu tenho 12 eu tenho cinco Ah, tá. Mano, essa skin do Bug é muito da hora. Ah, ah, ah eu lembro. Ah, ah, eu lembro. Ela veio ah, é, Cal skin. A minha essa ou é a dele? sua? Uhum. Não, a sua. Ah, olha é, essa daqui eu nunca comprei de passe. Oh, mano, queria ter esse passe. É muito, é muito legal esse passe do Rick. Do Rick? Não, não uhum. é do Rick. É do então, Rick? É. Ah, é, é. É, mas ele é um outro. É, é quando eu já virar adulto, eu já vou ter uma skin minha. Que uhum. eu vou fazer. Eu vou ter uma skin é um que fogo. eu fiz. Puga? Muito é. Puga. Puga. Por que tu gosta disso daqui? O quê? Tu gosta mais de manique... Não, não, não posso. Sim. Vou botar o um mapa aqui. Hum. Eita. Botei errado, peraí. Eu tava jogando aqui Pitomoto. Olha o meu mapa sumiu. Qual o seu mapa? Ah, vamos ver aqui mesmo. Tu não sabe pôr mapa? Eu coloquei. Aí. Oh que legal! A minha Sim. dancinha é tão legal, N não é essa? Ah, daquela dancinha. Ah, ah, será? Não me mata! Ah, não era essa! Cadê essa dancinha? Achei! Achei! Agora pode me matar! Olha! Yeah. Ah. Será que é isso? Que é muito Sim. Ué, eu não sou burro, né? É, eu não ia. Meu Deus! Vou morrer. Eu? Matem. Uhum. Ele matou. Sim. ó. Okay. Oh, oh. né? É, mas agora eu vou ficar quieto. Vai se concentrar. Ah, mas eu gosto de conversar. É, mas eu.. É, é, é, eu gosto de conversar, mas. É, é, é, é, agora eu vou me concentrar. Jun tá jum. Tá jum. Ui, Não. Agora eu vou ficar muito quieto. Tu já tem Catar. Quantos pontos? Quê? Catar. Que você fez? Ah, não lembro. É? é, mas dá pra tu ver. Dos. Ah, não. Agora eu vou ficar muito quieto. E. traz errado, hein? Pra erradar, eu também tenho um canal, eu tô com quase mil um inscritos. É, é, tu já tô sem me apoiar na loja. Sério? É sério. Ah, é. Tá, que você que disse? Qual que é o código de apoiador? Colozinho 20. Apoiar. Ah. Tá, vou tentar apoiar. Eita, buguei. Lagado, nossa, tô muito lagado. Socorro! Ah, tu vai morrer na tempestade? Vou morrer pra seis. Ah, Não precisa pegar leve. Morri. Ah, eu tô ganhando agora. É, é tu ter quatro kills ou duas? Não, ah, eu tô lagado. <risos> Ué, é que eu 4, tenho? 3x1 3x1 3x1 3x1 oh. Ai ah, pau! meu deus, tô muito lagado, eu não consigo me mexer, olha isso Não consigo me mexer E atirar, tu consegue? Alô? Alô? Alô? Tá me cutando? Alô? Alô? E aí? Bem nee. Bom? Beleza What? Meu leite. Meu leite. Ficou muito bom, meu leite. Preciso de apertar o ponto Dá um presente é 4 mil bucks O cão tu sabe Eu tô vendo na tua live Mas eu já te dei um presente Não O, o não. Emma, Emma já passou isso Eu vou fazer o seu nome. É F... fi e... e e depois eu já te deu um pedido. Eu tô ouvindo que tá lá. Ué, já passou isso. Eu tô ouvindo hoje É Oxe, por que é tão pequena assim? É, é, é, é, é, é, é um é é campeonato É um campeonato, é legal É, é legal ele É, é, é, é pra tu ganhar essa skin Vale skin? Eu achei que valia dinheiro É, é, é, é o campeonato desse Ai, que a vida a gente tem que matar pessoas. E se morrer, não ressurge. Não, não, não. Não dá pra salvar. Eita. Eu tô bebendo. O cara morreu. Vou beber o meu mini chute. Agora eu tô ganhando vida. Sim. é que eu vou morrer? Vou matar um. Matei um. Ai, morri. Matei outro. Matei outro um tempo. O menino anda, anda, anda, anda, tem pessoa. O menino anda, alô. Alô, tá me escutando? Alô? Alô? Tu tá me escutando, pula! Tô sem cura. Tá? Eu tenho cura. Eu tenho só vem aqui. Aí. Obrigado. Eu usei pimenta, tô correndo rápido. Tá, o fish. O cara aqui, ó. sim. Vai cara carar tu Tô descendo, tô vendo aí né. Ai, eu vou morrer. Ah não, cara, desumiu. Agora eu de bato só você. Consegui, tô. Oh, Viu. Ó, seis pontos. Seis pontos? o tu já fez seis pontos Matei Ô cara tu já fez dois pontos uhum eu, eu, 2 ou dois ou seis quantos pontos quantos pontos você está você está eu tô com 25 25? e Uhum. Eu tô do 4 e um o 5 45 Não, não, eu tô do 4 e um. Oxe. o 1 41 Oxi Não viu o dúvida Oi É <risos> aqui por baixo Mas e com que tirou? Não tirou Tô safe hum. Um, dois Um, dois Um, mais um Um, mais um um mais um é dois, porque, um mais um é dois. Um mais um é dois. Um mais um é quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco quatro. Beleza. Beleza, boa. Dezoito vivem, eu e mais 17 17 não agora eu tô tu, agora eu tô tu seis e um, você? Tô com quatro e cinco. Quatro e cinco? E eu tô tu, uhum. ah tu tá tu mais e um. Eita, o cara aqui. Por favor, eu vou torcer pra tu ganhar. Tá. Amei o meu peixe, ai! Vai comer a pimenta e os... Ah, tem outro! Eita! Quer dizer, ele morreu pra ser! Ai, tem um monte de cara aqui! Ai, quase que eu morri! Meu Deus! Ah, vou morrer. Ah, ah, tá. ah pé do ponto, aperta do ponto. Não tem, tem que voltar pro lobby. Por quê? É mesmo? Parece que eu ah, não mas... pra pronto. Eu ah. Tá bom. Ganho é um bastante pontos. Tu tem um irmão? Tenho irmã. Irmã? Então qual é o nome dela? Lavinia. que Lavinia. E, e, e quantos anos ela tem? Três. E, e, e o meu irmão tem dois? Hum... Dizesse assim, ó, Maria Cecília era amiga do Noa e minha por causa de tem dois anos e eu tenho cinco, mas é, eu conheço ela tudo dois, é, eu conheço ela há muito tempo. É, mas ah, tá. é, ela, ela estuda tu Noa, não tu amigo, ela tem três anos. Entendi. Tu tem qual divisão? Qual divisão? Eu, eu não sei qual visão. Eu tô na 1. Eu não tinha jogado esse campeonato até agora. Eu também. Eu, eu, eu, eu tô na, na 10. Só isso, eu tô na 10. Aí. Agora eu tô no 100 de ver. ah não eu veio estou... tá eu vou te tá bugado é um pezinho uh eu tô com a dor essa arma aqui de impulso calma de impulso é uma arma. 51 e uma pessoa A internet tá muito ruim vou ficar junto com o de sei lá o nome dele. Caraca, olha o um monte de pino. <risos> Estourei? Estourei aquele lá de cima ali também. caindo, Ai, um Não eu achei. Cadê os caras agora? Ali, ó. Ali embaixo. Ai, cadê cair? Não, não estou. aí, não. Vem vir pra cá ai ai cascai você me empurrar ali ó ali ali oh, ai ai ai, ai derrubou. me derrubou ah derrubou eu ó oh, tio ai cara o cara 27 no shield mais 27 de novo minha munição de ar vai acabar eu subi aí de novo o oh, cara parado ali 35 tá na vida uma bala vou chá o oh, cara ali, ali um cara Cara aqui, ó. Me dá minha dá punição. Oh. Oh, oh. Missão. Oh, você pede. o oh, satisfetinho. Queria fugir da gente. Ai, ai. ai vamos morrer. É Olha lá, tem, está vantio. O cara Comigo! Nossa! Tá com um de vida! Tô indo! O cara tá um, um, um tiro, eu mato ele! Ah! Vamos ver! Ai, não. Tô... Ah não! Ah não, cara! Ah, dá uma aqui, tá Ô é, eu não vamos jogar mais porque assim eu vou chegar no full de eu arena. Não. Vai, Quantos eu já tô todo mundo. É. Que... Isso daí é campeonato, tem que ficar de um 400, 800, 400, 800, 400. Só isso, só isso. Ai, ah, isso daí é só a de a gente ganhar uma partida E a gente vai ganhar as coisas Ganhando, ganhando Eu já vou chegar No 1 no um. E o 0 E o 0 <tos> Só mata mais 2 mil E já cheguei Alguém? Alguém? Oh, mamãe, vem ver. Oh mamãe, vem ver o que eu sei fazer. Oh mamãe, eu que sei fazer. Ah, você vai com ele também? É, eu sei fazer a coisa, eu tenho a mesma Eu tenho, eu tenho a mesma donzinha, que eu não tenho de Como é que é eu ando o nariz? já ter dois minutos. Quero ter um minuto. Quero ter Aí... Aí parou de lagar. Agora sim vou conseguir jogar bem. É, ficou bom. Eu sou muito ruim. Não sou muito bom. Sabia. Aham. Uhum. Eu, eu, eu já matei, eu já ganhei uma partida do de vida. Isso daqui é a cura, isso daqui é a cura. Oh, isso daqui é uma arma. Nossa, olha o tanto de gente que caiu aqui. Morri. Nossa, vou matar, matei um. Valeu, obrigado pelas suas curas. Oh, o cara tinha venda Eu matei um. A 부at e 21 na vida. tem Onde cara tu, Mico? Nossa, tá na vida ali também. Tô tô rajando todo mundo. 33. Nossa, tá na vida também. Matei um. Um, Ai, não, não. ai, ai. Ah, não, matei. Você... Vamos morrer. Nossa, virei. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mas eu não quero ele deixar ele... Eu não vou pegar o não Opa, matei. Finalizou. Olha, Tá bom? irmão, olha, irmão. Oh. Mas ele tá jogando, deixa ele jogando, oh, fala oh, como oh, oh. ele tá Mas não, não é ele, ué. Oh. Olha, irmão, olha o mamado irmão. of Alô? É pornos. É porque. Não, não, tu vai morrer. Não, eu confio em você. Vai, top 14, hein? Eu tô sobrando toda hora, hein? Vocês dois morrem. Ah, tá bom. Agora eu tô tá raído, tá bom? Agora tá só bom. vai só so so sobrar eu e você, tá bom? Pode? Agora eu vou cair ah, eu tu, você. Falando. Agora eu vou cair tu, você, tá bom? Ixi, Ixi, ah, mano. Até isso. Pessoa que tá roxando tu. Tem um é. tio e tu tá sozinho. Queria que ia todo mundo junto, não ia lascar. Aham. Uhum. tá atrás de mim aqui ó já era morri não morri a mão e tá raída mano os caras me aqui aqui, estão tretando opa safe Ah. Uh. agora já era. O <risos> <risos> oh, irmão já vai desligar. É a última, o irmão, o irmão já tá assistindo, ó. O irmão já vai desligar. Olha o oh, irmão, ó. Oh. Tá vendo? Porque nem tá funcionando? Quer ver, ó. Ah, oh. não. Vai, aperta o ponto. Joguei bem. É, jogou bom. Eu jogo bem ou não? bom. Isso, não, não, não. pi não? Sim. Duvido tu fazer isso, pi pi pi não. pi não. não, não, por que tu não nós tem? que te quê? um box tenho... Olha, nós três já fez. Não, mas eu tenho sim isso. Ah não, esse eu tenho. E esse? Não, esse não. E esse? Não. E esse? Não. Tem? Tá bem, não. E, e esse? Eu fácil assim. Ah, pera aí que eu tenho um parecido com esse. É... Ah, tu tem esse? Também tá não. Também não, mas esse daqui é de nada. missão. Esse daí do carrinho de missão? Ó, oh, essa daqui é fácil. Você tem essa? Também não. Ah, eu não tenho nada. Ah, esse daqui é do passe, essa. Ah, eu faço ah, também. De Ô oh, gente, é falou... é oh, gente, a minha mãe falou pra eu sair, tchau Ah, tá. ah Ela falou pra eu jogar a última não, eu, não, não, eu, não, não, eu joguei não. bem pouquinho, eu joguei uma pra, pra mim Eu joguei duas Ah, quer dizer, eu joguei três A partida é muito pouca Trai tá radar, outra tá Essa que eu quero ganhar se a gente não ganhar, a gente ela perdeu o nosso chão. Duas vezes no top 3 e uma vez no top 10. É só isso. Agora a gente precisa ficar no top 1, ganhar. Esse cara é meio ruim. É. S-P-H-M m a, Ixi, é muito ruim. M -a Ali é muito ruim m a -til. Não Caramba, agora que eu percebi que começa com 59 pessoas vivas Tem 29 20... 49... Vou cair aqui, aqui na moita Olha, já tem cara ali ó. Vou ficar na outra moita ali Então eu vou ficar na outra moita Vou arrumar a pedra não deixa eu quebrar cuidado para não quebrar muito cuidado é. ali ali ó pulou ó oh, ó oh, vai esconder ali o peixoto atira vai muito dano muito dano peixoto muito muito muito Deixa deixei o peixoto com o devido Senhor, eu vou tentar te salvar ah não, me salva, me salva ah não, tchau, vou embora ah, tchau. tchau fui amanhã eu não vou jogar porque amanhã eu vou no Muay Thai amanhã eu não vou jogar TV porque amanhã eu vou em uma aula duas vezes, tá bom?